Só mais um minuto, nós estamos fazendo um teste aqui ah, no Facebook, se tiver tudo funcionando certinho, nós vamos começar o Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Nós que estamos aqui de forma presencial Os que estão nos vendo através das mídias sociais Facebook, Youtube, Instagram Mais uma noite nós estamos reunidos Para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo Tem alguém vindo numa casa pela primeira vez? Muito bem-vindos Bem-vindos também aqueles que estão nos vendo pela primeira vez através da mídia social. Para nós começarmos, então, eu convido a todos que façamos uma pequena prece para preparar o ambiente em que nós estamos, apesar de que todos os nossos amigos espirituais já prepararam desde as primeiras horas da manhã os ambientes desta casa para a realização das tarefas. Então, nós vamos juntos Imaginando a figura do nosso querido irmão e mestre Jesus de Nazaré, esse Espírito de Luz que quando aqui esteve, nos deixou um legado muito grande, que é o Evangelho através desses ensinamentos. Ele que é filho de Maria de Nazaré e ela, por ser a mãe desse nosso irmão, ela é também então a mãe de toda a humanidade. Ela que nos acalenta, ela que nos conforta, ela que nos cobre com o seu manto azul, que só uma mãe sabe fazê-lo. Maria querida, continua a nos envolver, continua a permitir que nós estejamos sempre juntos. Inclusive, juntos da forma com que Jesus sempre falou. E quando estivermos juntos, dois ou mais, ali Ele estaria presente. E nós temos a certeza da sua presença. Mestre amado, nós que aqui estamos, agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos então. E para, em forma de agradecimento, nós vamos fazer aquela oração que nos ensinaste e que está no sermão da montanha. Ela assim diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.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 O tema da noite de hoje, ele vai estar no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. As bem-aventuranças, quando nós fazemos o estudo, nós que vivemos estudando, principalmente o Evangelho, esse manual, esse código de conduta, das bem-aventuranças, essa é, eu acho a mais completa, a mais importante. Porque para falar de pureza, nós temos Jesus, nós vamos falar dele daqui a pouco. As bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, eu vou sentar algumas aqui, porque serão consolados. Então vejam, nós estamos sempre sendo amparados, consolados, basta que nós nos liguemos. Primeiro com o nosso sonho de guarda. Bem-aventurados os pobres de espírito mas não, não é os pobres de espírito da forma como nós imaginamos. Bem-aventurados aqueles que têm puro um coração, que é o capítulo que nós vamos comentar no noite de hoje. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que também está ligado à pureza de coração. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, nesse código de conduta que nós temos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muito mais, são 27 capítulos, e esse capítulo 8, ele é com 21 itens. Nós vamos falar de alguns, para não tornar o negócio extenso, e eu convido a todos que têm o Evangelho em casa, que façam a leitura, que ele é muito importante, e muito interessante para nós, no nosso dia de hoje, principalmente. Mas o, o, o, o que vai chamar a atenção é deixar vir a mim as criancinhas. No item 2, é, Jesus, durante as suas pregações, é, trouxeram-lhe algumas crianças. E essas crianças, como hoje também é assim, as crianças tendiam a fazer... A, não malgazava, mas a correr, e os discípulos preocupados, eles não permitiram, eles foram tanto quanto ásperos para com as crianças. Mas Jesus vendo isso, está no Evangelho, Jesus vendo isso zangou-se e lhes disse, Deixar vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Jesus é um bolso, não é um tanto estranho ver Jesus, esse Espírito puro, zangar-se com alguma coisa? A questão 625, vamos, vamos estudar, vamos uh, não fugir um pouco do tema, mas vamos ver a questão 625 do livro dos Espíritos, que Kardec faz, faz aos, aos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta, cinco letrinhas, Jesus. Jesus, para o homem, constitui o tipo de perfeição moral. No capítulo 26 do Evangelho, também, no item 6, tem uma outra colocação. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou, assim, o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Nunca julgou, condenou ou humilhou ninguém pelas eventuais falhas e imperfeições. Então, Jesus sendo puro, conhecendo a biografia dele como nós conhecemos, as leituras que a gente faz, as parábolas que ele deixou, Jesus não se zangaria. Então, algumas interpretações... São colocadas como se irritou, como se zangou. Mas, como a gente sabe que são traduções e interpretações, eu pelo menos penso, Jesus não se zangou, ele não expulsou os vendilhões do templo. Ele pode ter sido firme, mas não grosso, gritadiço, zangado. Então, pureza de coração. Começamos aí, com esse exemplo que nós temos, o nosso mestre Jesus. Então, ele sempre acolheu quem o procurou. Sempre. Diante das leituras que nós fazemos do, no, no Evangelho, tem o exemplo do leproso, que quando se falava em lepra na época, ninguém queria nem ouvir falar, saía longe. Jesus atendeu. A mulher adúltera, olha o comprometimento que teria e olha a atitude que ele teve para com a mulher, que ele não condenou ele simplesmente mostrou o que era possível que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra veja a forma didática a forma calma, tranquila com que ele colocou isso Zaqueu o cobrador de impostos ele era um cobrador de impostos e ele foi jantar na casa de Zaqueu e ele foi criticado por isso então ele atendia a todos e com as crianças não foi diferente ele sabia, ele conhecia Aliás, ele conhece até hoje a natureza de tudo. Eu vou fazer duas considerações para entendermos melhor o que é pureza de coração. Ele diz aqui que as crianças, se nós nos assemelharmos às atitudes das crianças, nós veremos a Deus. Um tanto quanto esquisito, nós pensarmos em ver Deus. Nós podemos sentir as obras de Deus. Mas, no caso de uh, ver a Deus, nós vamos entender que é a visão da pureza que nós temos que nós vamos conseguir ver a Deus. Se nós nos tornarmos puros, como Jesus, a nossa visão vai mudar muito. Não. não é essa visão material, essa visão corporal que nós temos aqui. É a visão espiritual. Então, por isso que ele diz, verão a Deus. E para ilustrar também a... Uh, o fato das crianças terem sido chamadas ali, vamos, vamos levar em consideração a reencarnação. A reencarnação, ela permite que nós ah, voltemos à Terra para aprender. É como se nós estivéssemos repetido o ano na escola e voltamos aqui para aprender novamente. Muitos voltam para aprender, muitos também voltam em missão para ensinar. Então, vejam os exemplos que nós temos aí, né? Mari Tereza, Irmandu, Chico Xavier. Vamos longe. Os furos de coração, como nós vamos ver para frente aqui. Então, é, essas essa é oportunidades de fazer na nossa reencarnação um, um, um, aprender de novo é fazer com que nós nos tornemos cada vez mais puros. Hoje nós estamos muito melhor do que nós estivemos ontem. E amanhã estaremos melhor do que hoje Depende só de nós No item 4 Desse mesmo capítulo O capítulo 8 é, Diz assim Mas se o espírito de criança Já viveu Por que não se apresenta ao nascer Como de fato ele é Tudo é sábio nas obras de Deus A criança necessita De cuidados delicados Que só a ternura materna lhe pode dispensar ela não poderia tratá-lo com a mesma ternura se nele encontrasse um caráter rude e se conhecesse o seu passado. É por isso que nós renascemos simples e ignorantes como crianças. Imaginemos se nós, como filhos, não nascêssemos uh, crianças simples e ignorantes, uh, nós nascêssemos já adolescentes. Todo mundo passou pela adolescência. Eu quero ser dono do meu nariz, com 10, 11, 12 anos. Então, imagine se nós estivéssemos lidando com esse comportamento, eu me incluo nessa também, lidando nesse comportamento, o que nós faríamos? Qual a recurso é que nós teríamos uns para com os outros? De pais para filha, de filhos para pais? Então, nós nascemos sempre os ignorantes, por isso que ele disse, nós temos que, para ser puros, nos assemelhar à pureza das crianças. Ah, então, o espírito, quando nasce, ele é como se fosse um iceberg. Aquele blocão de gelo que se desprende das geleiras. Ele tem um topinho pequeno em cima e todo um bojo grande embaixo, muito maior. Quando nós nascemos, a infância é o todo. E o espírito é o todo. E com o tempo... Não que nós vamos derreter, mas digamos assim, para ilustrar qual é a importância do ser nascer pequeno, humilde, simples e ignorante. O padre Donizete, amigo nosso, ele adora crianças. Muitos conhecem. Nas missas que ele faz, ele traz as crianças que estão soltas com os pais na, nos bancos da igreja, ele traz para sentar os degraus as crianças ficam bonitinhas, comportadinhas, olhando ele, ele fazer a pregação, fazer a missa. Então vejam, é uma forma de tratar que muitos não conhecem, muitos não sabem fazer. Mas a, a singeleza, a simplicidade das crianças, porque a criança não tem maldade. Então nós vemos ah, muitas vezes na escolinha, a criança briga, briga, o um amiguinho troca, briga por causa de brinquedo, qualquer coisa. Daqui a pouco está brincando junto de novo. Esquece tudo que aconteceu. Então essa é a pureza que Jesus quer nos trazer. A simplicidade, não ter orgulho, não ter vaidade então, a, a simplicidade da criança é isso. A, a minha neta, a mãe dele, ela vai fazer cinco anos, mas ela gosta de tudo que é simples. Nós estamos fazendo coleção de folhas de árvores. Ela ganha brinquedo, mas o que ela gosta são coisas simples. Fazer atividade, ela vem e fala, vovô, o que nós vamos fazer hoje? Qual a atividade de artesanato que nós vamos fazer hoje? Mas ela tem brinquedo, tem boneca. Então veja, a, a, a, a infância, depois a juventude, é para que nós continuemos aprendendo existem missionários como a gente falou Jesus aqui seria o concurso né? com 12 anos ele já debatia com os doutores da lei na sinagoga olha, com 12 anos São Francisco de Assis o nosso chiquinho ele era tão simples tão humilde e tão puro, que numa das vezes que ele estava peregrinando na Itália, próximo de Assis Uh, ele chegou com o Frei Simão num, Numa abadia, um lugar aí E nevava bastante E eles bateram no um portão Quem atendeu, levantou a portinhola Mas não deu para ver E perguntou, quem é? E ele falou, Francisco Ah, Francisco, vai Fechou a portinhola e entrou o Simão falou assim, agora Francisco Como que nós vamos fazer? Né? Uh, com essa neve, nós vamos morrer de frio Francisco saiu pulando, tempo, feliz, né? Francisco, você está doido, nós vamos morrer, eles não vão atender a gente. Não, agora sim, nós estamos 100% nas mãos de Deus. Veja a pureza e a confiança que ele tinha. É... Chico Xavier, nós não, não, não dispensaríamos comentários, mas Chico Xavier, dedicou toda a sua vida à doutrina espírita, a fazer o bem. E desde... A, a juventude ele tem esse contato ele sofreu um pouco por causa disso mas era pureza de espírito é, Mozart o compositor clássico ele começou a compor aos cinco anos de idade e tantos outros exemplos a gente tem de crianças que na tenra idade já tem um dom bastante avançado para a idade o que, que é isso fruto da encarnação passada não é interessante? Item 3 desse capítulo. A pureza Sim. de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, como eu falei das crianças. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Então, para nós sermos puros, nós temos a vida toda oportunidade a todo momento nos bate a porta. É, amor ao próximo, que Jesus falou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Eu sempre gosto de colocar, eu vos amo, porque no passado, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu prefiro colocar, ele continua nos amando. É, amor ao próximo, então, né? Caridade, demos o exemplo de Irmã Dúlpia. Maria Tereza, Chico Xavier a, a, a forma pura de fazer a caridade Que Bilvaldo disse que a caridade não, ela não pode ser pensada a caridade tem que ser feita, já se for pensada tem, é, é, é fácil de se complicar existe uma, uma história mas a gente vai se alongar aqui então. mas é, acontece isso a pessoa demorou para fazer a caridade e o outro não recebeu acabou morrendo de frio a semana anterior, a outra semana, a Miriam falou das tentações. A gente estava tá e se lembra. Quais são as tentações que nós temos em nossa vida? Desde que a gente nasce e hoje com as mídias sociais, celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso. Ela é uma excelente ferramenta. Muita gente está nos vendo através dela agora, que não nós aqui. É uma excelente ferramenta, mas tem que ser feita com bom uso. Então, as tentações fazem com que a gente seja sempre ah, tentado a não seguir o caminho da bondade, a não seguir a pureza. O Adilson falou da harmonia conjugal, semana passada. Se nós temos oportunidade de reencarnar no mesmo lar, como marido e mulher, principalmente, depois vêm os filhos, vêm os netos, às vezes irmãos, cunhados e morar com a gente, Olha a harmonia que nós temos que ter no lugar que nós estamos vivendo, principalmente no lar. E a pureza de coração, então, segue aqui agora com o item 8 desse capítulo. Vejam que interessante que é. Então, os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhes disseram. Por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E Jesus responde, não é o que entra pela boca que prejudica o homem, mas o que sai da boca do homem. É, hoje com a pandemia nós aprendemos a higienizar melhor as mãos. Os médicos disseram que tem muita coisa que acontecia por falta de higiene que não está acontecendo. Mas aqui no caso, a referência que Jesus fala, que não é o que entra, mas o que sai, se nós não tivermos higiene, nós pegarmos uma doença, nós vamos nos prejudicar. Só nós. Né? Falta de higiene, eu, eu vou me prejudicar. Agora, o que sai da minha boca, eu posso prejudicar muita gente. Tem um relato de um, um sujeito que... Vou falar de fake news. Um sujeito que postou lá, compartilhou no Facebook, uh, uma notícia qualquer de uma pessoa que tenha feito cometido um crime, coisa que vale. E na audiência depois, ele foi chamado para participar da audiência, porque era vizinho dele, ele foi um dos, dos que acusou. E o juiz perguntou... Mas, você sabe da verdade do que aconteceu com ele? Não, é, eu peguei eu do Facebook, eu compartilhei, os vizinho falar, mas você tem certeza? Não. Então, vamos fazer o seguinte, escreve nessas folhas aqui, tiros de papel, escreve e coloca na sua casa, você vai a pé, você coloca na caixa de correio de cada casa que você for, você coloca uma etiqueta com o que você falou do vizinho. Tá? E amanhã você volta. Ele fez isso, voltou no dia seguinte, o vizinho chamou e falou para ele agora você vai voltar e recolher todas essas fichinhas que você colocou nas cartas de correio. Mas, meritíssimo, muitas vão se perder, muitos já jogaram no lixo. Então, é o que saiu da sua boca Que prejudicou E você não prejudicou só o seu vizinho Você pode ter prejudicado muita gente Então, essa é essa referência que Jesus faz Com relação Não é o que entra pela boca Mas sim o que sai E também a referência que nós vamos fazer aqui É do orai e vigiai E é relativo a isso né? Quando nós falamos no orai e vigiai Nós pensamos que nós estamos Nos protegendo Né? eu estou orando e vigiando para ver se não tem ninguém me prejudicando mas é o contrário orai e vigiai para que nós não cometamos o mesmo erro que cometeu o sujeito que propagou lá na fake news. então orai e vigiai vejam a importância das, das atitudes que nós temos que tomar e não é difícil nós termos o coração puro não é difícil é, item nove Vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, que fez, aquele que fez o exterior não é o mesmo que faz o interior? Aquilo que eu tenho dentro do né? meu coração? Para eles é também o que eu tenho no meu exterior. Então, copo, né, ele faz a referência. Eu tenho um, um, um item do livro Jesus no Lar. Nós usamos bastante para fazer as, a montar as preleções. Nós estudamos, os primeiros a aprender, quando nós vimos aqui, fazer a preleção somos nós mesmos. Nós somos os primeiros a escutar os ensinamentos. Então, vejam esse, esse item 3, do, das, das, são historietas que, é, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, esse livro também. As historietas bastante ilustrativas para cada assunto que a gente pensar. É assim, na casa de Simão, Sara, a esposa de Benjamim, ouvindo comentários do mestre, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Todos tinham uma alegria imensa em ouvir Jesus. Principalmente nesses casos aqui A ideia do reino de Deus A Sara perguntando A ideia do reino de Deus Como iniciar-me nela Praticando o amor e o perdão O que Jesus falou Quando foi crucificado perdoai Eles não sabem o que fazem né? De novo Quem que é puro Não consigo desculpar A Sara respondendo Não consigo desculpar os que me ofendem Sou apegada aos meus bens e se de tudo. Sara, aí Jesus pergunta para ela. Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? É a criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro? Senhor, é importante lavar a vasilha em que ele será depositado. Se qualquer sujeira ficar na ânfora, todo o leite azeda... E não servirá mais para fazer os delicados derivados do leite. Jesus sorriu e exclamou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento superior se confunde com as sujidades do nosso íntimo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço re renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então vejam a, a, a inteligente colocação que ele fez para Sara. Aquilo que nós temos dentro de nós, se nós estivermos coração, o coração impuro, boa parte daquilo que vai entrar vai azedar. Como ele faz a referência aqui. Na, então Jesus lá, quando ele, ele, ele mandou vir, vir a mim as criancinhas, ele atendeu, uh, abençoou né, e permitiu que todos participassem, inclusive as crianças. Na evangelização infantil, nós ainda não abrimos a, essa parte da, da casa espírita. Mas a evangelização infantil fala-se muito de Jesus, fala-se muito desses ensinamentos. E isso estende para a escola de pais. Para quem não conhece, enquanto os pais ficam aqui participando de uma reunião interativa, as crianças sobem lá para o andar superior e recebem essas lições. Que nada mais é que os ensinamentos de Jesus para crianças. Então nós percebemos que o Espiritismo ele é benéfico para a criança. Diante de toda a, a, todo esse período em que a gente participa disso, nós percebemos que dá para tirar um grande proveito disso. As crianças, os pais e nós que fazemos os, os ensinamentos, participamos dos ensinamentos. Então, deixar vir a mim, aos pequeninos, é, é, continua ecoando em nossos corações, cada vez que a gente fala, pensa nisso, cada vez que a gente fala. Porque uh, tanto pais, professores, cuidadores de crianças, a responsabilidade que tem de tornar o pequenino um adulto, um adulto que siga o exemplo daquele que está ensinando. E nós, para nos tornarmos cada vez mais puros, nós somos puros. Hoje nós somos bastante melhores do que ontem, como eu já falei. É difícil? não. Nós temos que começar. Tudo tem um começo. E eu vou convidar vocês, então, eu me incluo, claro, a fazer uma reflexão. Uh, como que eu deveria agir para, a partir de hoje, eu ter um coração mais puro Estamos encerrando, mas a, a, o convite é esse. Uh, quais seriam as ações, pensamentos, sentimentos é, necessários para eu limpar o meu corpo como Jesus fugiu. Então fica essa reflexão para a noite de hoje e que nós continuemos, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as oportunidades que Ele nos dá. Que nós, a sairmos daqui hoje, sejamos um pouquinho melhores amanhã, um pouquinho melhores com os ensinamentos que nós aprendemos na noite de hoje. Que o Evangelho continue sendo esse manual, esse guia a nos orientar. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.